Oi! Novo banhado construído e agora vamos avançando para a construção de dois laguinhos. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangueto, muito agradecido por estarem acompanhando o canal e a gente vai começar a ver a construção de dois laguinhos. E aí algumas mudanças que eu vou fazendo, eu tinha feito uma paredinha separando, os dois laguinhos, depois resolvi tirar a paredinha e resolvi fazer um filtro entre os dois, obrigando o efluente a chegar no primeiro laguinho, atravessar a camada de saibro, né, ser filtrada para chegar no, no segundo laguinho. E acabei utilizando também o bidim de uma forma que normalmente a gente não usa. A gente usa o bidim para separar as camadas, mas nesse caso eu achei que o plástico que, que eu comprei e aqui na região nós estamos sem, sem outro tipo de plástico, eu achei ele mais fraco, de uma qualidade é, piorada ou, ou mais baixa. Por conta disso, acabei utilizando mais de um plástico para fazer o isolamento do, do terreno e coloquei o bidim por cima do plástico para uma proteção mecânica maior do plástico e também uma proteção fotoquímica porque aí o bidim recobre o plástico, já que nós vamos fazer um laguinho, uma parte do plástico deve ficar é, tomando sol, e eu não quero isso, porque o sol é, ele acaba degradando o plástico mais rapidamente. Então esse plástico utilizado em silagem, por exemplo, ele dura seis meses, um ano, e já está na hora de trocar. Mas a gente viu que ele enterrado dura tranquilamente sete anos, então eu estou prevendo que esse sistema deve durar pelo menos dez anos, né? com ele todo recoberto, então a gente investe um pouquinho mais, mas também tem a garantia de que o sistema deve ter uma vida útil mais prolongada. Legal? Vamos dar uma olhada? Estamos aqui com o Miguel novamente, para variar eu mudei de ideia outra vez. Tirar o barranquinho que estava separando um do outro Vamos colocar o plástico aqui por baixo Depois um, uma outra camada de plástico Nesse meio aqui onde estava segurando ou fazendo um montezinho para separar as duas Nós vamos levantar uma paredinha de tijolinho com brita Para funcionar como um filtro então a água que vem ali do brejinho vai passar por aqui. Daqui ela vai ser obrigada a passar por baixo para essa segunda câmara que vai ser uma lagoinha. Vamos acompanhando que eu vou mostrando o passo a passo. Dá um oi para o povo aí, Miguel. Oi. Estamos aqui fazendo o novo laguinho ao som de Roberta Miranda que o Miguel botou aqui para gente hoje vai ser Roberta Miranda, Amado, Amado Batista. Então, olha só, nós estamos fazendo umas mudanças. Essa lona, eu senti que a qualidade dela não está boa igual às outras. Então, para evitar maiores problemas, aqui por baixo, uma lona antiga, para reforçar um pouco mais. Por cima dela, um outro plástico desses de envolver colchão, normalmente é um plástico mais grosso. Então nós colocamos aqui também para depois colocar a lona. E mesmo assim, em cima da lona, vai um pouco de areia. Aqui por baixo da lona também veio areia. No caso Saibro, que nós estamos trabalhando. Aí o Miguel trazendo a, a... sozinha. <risos> Então Por baixo da lona também vem uma camadinha de saibro, mas pode ser areia. Tudo isso pensando na lona, né? Em cima disso, uma lona antiga e um saco de colchão aberto, que é para dar mais estrutura para a gente. Em cima dela, a lona. Em cima da lona, mais uma camadinha de areia para evitar também tudo furo, né? A gente quer evitar ao máximo. A possibilidade de ter algum furinho, alguma coisa assim que vai comprometer todo o sistema. Depois disso, e aí essa é a mudança que nós vamos fazer. Eu estou colocando o bidim por cima daqui. E entre um lado e outro, deixa eu abrir aqui para a gente ver. Tá, eu vou ainda por cima da areia forrar com bidim. E a ideia do bidim aqui é a seguinte. A gente sabe que o plástico, se ele ficar é, ao sol, a vida útil dele vai cair demais. Então estou co recobrindo com bidim, que é para ver com uma camadinha pequena de solo por cima, para proteger o plástico. Então bidim, ao mesmo tempo que vai proteger o plástico, que nós vamos fazer um laguinho por aqui. E aí com o laguinho, eventualmente eu vou ter que limpar esse laguinho. E aí com ferramenta e tudo mais, se der algum problema, a ferramenta vai bater no bidim. Ou se estiver caminhando, o bidim segura dentro dele. Mas principalmente por conta de ferramenta. De ferramenta e também por conta de o bidim recobrindo todo o plástico, eu consigo colocar uma camadinha de solo por cima do bidim. Então o plástico fica todo recoberto e eu garanto que o, o laguinho vai ter aí uma vida útil pelo menos de uns 10 anos. A gente viu em vídeos anteriores que no antigo banhado o plástico que estava recoberto, depois de 7 anos, ele estava intacto ainda. No entanto, o plástico que recebeu o sol, ele foi degradando com, ao longo do tempo. Então, aqui recobrindo todo o plástico, a expectativa é que esse laguinho dure pelo menos uns 10 anos. E isso tudo a baixo custo. Comprei essa lona ontem, foi 6 por 4 é, paguei 48 reais na lona. O bidim é, comprei a, por volta de 10 reais um metro. Esse daqui vem com 2 metros de largura, então 6 metros, deu mais ou menos uns 60, 70 reais de bidim. Então 70 com 48, 50, 120 reais é o que eu estou gastando aqui. Entre os dois, vou fazer uma paredinha, recobrir essa paredinha com brita, e depois disso também o saibro que vai ser colocado do lado de lá. Conclusão: essa parte aqui ela vai funcionar como um filtro. A água que vem daqui vai passar por aqui, vem para esse laguinho, e a água daqui ela vai ser obrigada a descer, passar por baixo para chegar nessa outra metade. O plástico está dobrado, que é para a gente poder caminhar e trabalhar com maior tranquilidade por aqui. Nós vamos preencher isso daqui e a paredinha depois vai voltar e a paredinha vem mais ou menos nessa altura aqui para armazenar água lá e fazer de filtro passar por baixo para vir para o segundo compartimento. Daí que nós fizemos aqui. Uma caminha de brita. Agora o bidim. Vai recobrir. A caminha. Porque eu não quero que a terra que venha por cima. Se misture. Na brita. Legal. Estamos fazendo um filtro. Ok. Aqui agora vamos colocar. O bidim. Vai recobrir a lona e vamos recobrir o bidim com o saibro. Depois vamos levantar mais essa paredinha aqui e fazer a ligação de lá para cá. As íris plantadas em volta do sistema estão florindo. Olha, roxinha, coisa mais linda. E o nosso sisteminha como está ficando. Já recobrimos a caixinha de brita com o bidinho, um pouquinho de areia. Essa parte vai ficar cheia. O Miguel está trazendo o saibro. Vamos preencher esse pedaço. Vamos subir mais esse, esse montinho. E a água vai ter que filtrar pelo saibro, passar por baixo para chegar desse outro lado. Olha o bidim recobrindo o plástico, a ideia é que o bidim auxilie a segurar uma camadinha de solo que nós vamos colocar aqui do lado e ao mesmo tempo proteger o bidim do sol. Depois a gente vai recobrir esse plástico todo aqui com uma camada de, de solo. Pronto, chegou o Miguel ali, vamos continuar o serviço. Nossa caminha de brita está feita.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 é, tem um, um e-book gratuito, para você dar uma olhadinha é, no saneamento no, no, no Brasil, como é que está, é, saber um pouquinho sobre saneamento ecológico, ele é gratuito e o link está na descrição. Dá uma olhada lá, baixa, vê algumas imagens, são textos curtos, é um e-book pequenininho, são textos curtos contando um pouquinho do, do histórico, o que é saneamento ecológico e uma visão geral do que a gente tem feito por aqui em termos de de possibilidades de, de tratamento de efluentes domésticos. Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!